E aí pessoal tudo bem? Eu sou José Erlan, sou professor de matemática, tenho um canal no YouTube e a aula de hoje já vai ser um pouco diferente das outras aulas. Eu não vou trazer aqui aqueles assuntos formais que a gente estuda, né, no ensino médio, no fundamental, e que eu tô mais acostumado a trazer aqui para vocês. É o tópico de hoje, pessoal, vai ser mais uma discussão, né, sadia ali sobre é, onde estamos errando, né, com a matemática, no papel de professor e no papel de aluno também. A gente sabe que existe também é, uma parcela muito significativa do governo nesta culpa, né? porque a gente precisa de um projeto é, de Estado e não de governo, quando a gente pensa na educação, na saúde, enfim, é, nessas áreas tão básicas, né? e que o olhar, além do alcance, né? é muito importante é, para essas áreas. Então, é, a discussão de hoje vai ser isso. Onde é que a gente está errando? Porque é, em pesquisas que eu acabei realizando, né, é, pesquisas singelas ali, eu vi que, por exemplo, a última prova do PISA, né, que é um programa internacional de avaliações, o Brasil, na América do Sul, ele ficou em último lugar no quesito, né, na prova de matemática e também na prova de ciências. Né? O PISA ele tem ali... É, matemática, ciências e leitura também. Então, a gente ficou aí, pessoal, em último lugar no quesito ciências e matemática, junto ali com a Argentina, né? Quem ficou aqui na melhor situação, na melhor posição, foi o Chile e o Uruguai. Então, olha só, né? Com isso, a gente precisa se perguntar, né? Onde estamos errando como professores e alunos? Né? Eu falo professores e alunos porque... Não adianta nada ter todo aquele investimento na educação, né? e a gente sabe que, que é, não é só isso que vai mudar. Ou seja, o, o olhar, é, esse questionamento do professor e do aluno também precisa é, ser feito. É, a gente precisa fazer essa pergunta, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso, caso eu tenha todas as ferramentas ao meu alcance, é, o que, que eu preciso olhar, principalmente com a matemática, já que é, eu dou aulas de matemática, o meu canal fala de matemática, então eu achei interessante trazer, né? sabendo claro que a matemática está dentro do contexto de ciências e esses resultados se combinam, né? parece que andam juntos, porque a matemática é uma ciência e a ciência tem todo um formalismo. Quando a gente dá aula de matemática, por exemplo, é, onde é que está o erro? É, na, nas nossas aulas né? o que, que a gente está focando e que não seria tão importante focar por exemplo, quando a gente vai dar aula de um de equação de segundo grau por exemplo, porque ficamos tão presos à fórmula ali de Bhaskara é, para encontrar as raízes da equação de segundo grau a gente precisa decorar essa fórmula e não entender como foi esse processo a importância que Apenas essa ferramenta existe, será que não é mais interessante dizer que essa ferramenta existe e em determinado contexto, em determinado problema a gente pode utilizar ela, né? E, e, e a gente tenta focar mais né, nas nossas mentes brilhantes, que são os alunos, que tem muita mente brilhante, tem muita gente boa, né? Que está sendo é, deixada de lado é, e que poderia descobrir outras maneiras de se calcular, por exemplo, as raízes de uma equação de segundo grau. Concordam comigo? Eu vejo muito isso, né? Que os nossos alunos, eles têm ali um potencial enorme, uma criatividade, assim, é, é, que poderia ser mais explorada, né, pessoal? E a gente, às vezes, deixa é, essa criatividade, esse potencial, é, a gente subtiliza isso dos nossos alunos, né? Então, é, essa discussão vem com isso, né? Onde é que a gente está errando? Em que, qual o procedimento, qual o processo que a gente poderia mudar ali para é, tirar... Né, todo esse suco bom que tem é, os nossos alunos né? é, eu falo dos alunos também porque a gente precisa também ter esse olhar para o aluno, porque o aluno hoje, tá, ele está sendo aluno ele não está sendo estudante né? nossos alunos precisam também mudar essa ideia de pesquisa a gente tem que, precisa dar essa possibilidade aos alunos, né é, por exemplo, no ensino médio a gente não discute pesquisa científica. Dependendo da graduação, até na graduação a gente não faz de forma correta. Como pesquisar? O que é uma pesquisa científica? O que é um texto científico? Formalismo científico é necessário porque é uma linguagem que em qualquer lugar do mundo, a pessoa quando pega um texto científico, ela vai entender. Né? Existe uma linguagem é, padrão que é importante né então é a gente precisa aguçar mostrar isso aos nossos alunos concorda comigo porque é é através da, da pesquisa que a gente consegue descobrir coisas novas é né? mostrar é tentar é, utilizar o argumento é né? a gente precisa saber argumentar defender uma ideia então eu acho que tudo isso é importante é a matemática ela não está fora desse contexto e, e essa conversa é interessante para isso né para a gente saber é, o porquê estamos errando onde estamos errando e, e, e os nossos alunos eles precisam deixar aí de ser alunos né é, é, serem alunos porque é, eu assisti um vídeo do Pierre, professor Pierre e se não me engano eu vou deixar aí na descrição do vídeo onde ele diz né ele traz isso e o, o, os nossos alunos estão sendo, exatamente, o erro está em ser aluno. O aluno ele é apenas receptor do processo, ele vai para a sala de aula, senta ali, fica só recebendo aquilo, recebendo todas as informações e não pratique, não pesquisa aquilo que está sendo falado. Não né? então, seria muito mais importante o aluno estudar antes um assunto em casa, chegar na aula com mais ou menos uma ideia base, do que vai ser explorado, e do que vai ser é, é, discutido em sala de aula e aí sim, né com um conhecimento básico sobre o assunto não precisa ser expert naquilo, nem estar nem tá sabendo tudo daquilo mas ter um conhecimento básico e que seja possível a troca ele ficar focado apenas naquilo que o professor está passando e poder dialogar e poder discutir aquilo que está sendo passado ali durante a aula então é, existem claro metodologias ativas existem é, existe essa ideia do ensino híbrido né é a sala de aula invertida enfim existem mecanismos existem é, é, tecnologias que propiciam isso é né? a gente precisa explorar a gente precisa conhecer e, e na realidade a gente está precisando ser um pouco mais técnico nessa situação né a gente tá muito preso a teorias e a parte técnica da coisa ou seja colocar em prática a gente deixa meio de lado então essa discussão que eu gostaria de ter com vocês saber o que que a gente pode melhorar o aluno é, como é que ele pode inverter esse papel dele né deixar de ser aluno e ser estudante ser pesquisador e, e tornar o nosso processo educativo muito mais rico que pode pessoal ninguém ninguém é, é é tão limitado assim, né? a gente às vezes acha que os nossos alunos são limitados porque teve um histórico que não ajudou, enfim, né? desculpas aí existem milhares, mas né, esse vídeo eu criei para isso, né? para a gente discutir, para a gente dialogar né? e ter essa troca que eu acho super interessante, não só entre os professores, mas professores com professores, professores com alunos, alunos com alunos, né? todo mundo que faz parte desse processo, é, precisa né, discutir, conversar mais. Eu tenho essa preocupação, pessoal, porque a prova do PISA ela é realizada a cada três anos. Né? Então, ano que vem, né, se essa pandemia aí, né, parar esse ano, é, vai ter uma nova prova. Tá? E com esse processo de pandemia, o que, é que vai acontecer com essas provas? Com o resultado, os resultados dessas provas, dessas avaliações. Né? para onde, como é que vai estar a situação do Brasil, claro que todo mundo está passando por isso, né? mas é de se preocupar, tá bom pessoal? um bate-papo interessante, eu gostaria aqui de dividir com vocês, eu acho que é super válido isso, deixem aí nos comentários e vamos conversar pessoal, tá bom? Então deixa aqui meu muito obrigado, se inscreva aí no canal e a gente se vê pessoal no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!